O projeto Esmera de Goiás é financiado pela cervejaria Ambev, onde são beneficiados até 500 agricultores familiares produtores de mandioca, moradores de diferentes municípios do estado Goiás que produzem a mandioca utilizada para a produção de uma especiaria da região, a cerveja Esmera de Goiás. Os produtores estão sendo atendidos pela Manege Bem, recebendo assistência técnica online gratuita e participando de capacitações para resolver problemas e gerar valor a partir de oportunidades focais. É a Manege Bem promovendo mais sustentabilidade social e ambiental à cadeia de fornecimento da mandioca no estado de Goiás. Clique no link da bio do nosso Instagram para saber como podemos ajudar a sua empresa a prosperar com a coleta de dados e projetos de sustentabilidade.